Um outro ponto é o perfeccionismo, nossa Carla não ficou bom, eu gravei uma vez e eu falei muito devagar, eu gravei outra vez e estava meio escuro, eu gravei outra vez e aí fica em busca do perfeccionismo, um exemplo disso é uma aluna minha, Adriana, que logo que se tornou minha aluna, ela falou o seguinte para mim, Carla, é, sim, eu assisti as suas aulas de divulgação, beleza, fui lá gravar o meu vídeo, entendi o que é que eu precisava falar no vídeo, mas na hora que eu fui gravar, que eu vi, que eu vi a minha gravação, eu não gostei. Gravei 21 vezes. Então, essa dentista gravou 21 vezes o mesmo conteúdo e não publicou. Se ainda tivesse publicado, Beleza mas não publicou. E aí eu falei assim para ela: "Mas como assim? Você não publicou, mas por quê?" E eu fui, e ela foi me falando por quê? Ah, porque eu achei que eu falo muito devagar e, e que não ia ser interessante para as pessoas, ah, eu isso, aquilo, eu falou da maquiagem e tal. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu coloquei um desafio para ela. Como era? Minha aluna tava na comunidade Dentista Referência e que é a nossa comunidade dos alunos, e aí eu falei o seguinte para ela, eu falei, você, eu vou te desafiar, eu falei, não, não aceito isso, gravar 21 vezes e não publicar é porque quer fazer, é porque você tem todo o direito de não querer gravar um vídeo, mas se você quer, você pode fazer, todo mundo é capaz de fazer um bom vídeo, publicar e começar a ter resultado, e é claro que não é no primeiro vídeo que vai chover paciente, não funciona assim. Tudo é uma construção e a gente vai ficando cada vez melhor, conforme vai fazendo mais. É assim para tudo. É assim para uma restauração, é assim para uma extração, para tudo que a gente faz na profissão. É com a experiência, com o fazer, fazer, fazer cada vez mais, é que a gente vai aprimorando a técnica. E aqui a técnica é a forma de falar, é a forma de gravar. E aí eu joguei esse desafio para Adriana. Eu falei, você vai gravar um vídeo, esse vídeo com esse conteúdo. Ela tinha feito um roteiro, tudo como eu direciono. E você vai publicar lá na nossa comunidade, que lá é um ambiente seguro. Falei para ela, brinquei, falei, sua família não está lá, não tem ninguém lá, seus amigos. Né? Só quem está lá são dentistas e que uh, é um grupo selecionado de dentistas, pessoas que estão olhando para o mesmo lugar, que querem crescer, que estão ali para aprender né e muitos também gostariam de já ter gravado o seu primeiro vídeo e vão te incentivar a gravar, a fazer mais, a publicar. Enfim, falei para ela gravar e colocar isso na nossa comunidade e ela fez. E ela se sentiu desafiada ali, e aí eu convoquei todos os colegas que estavam com a gente ali online, né? É, a gente faz encontros online com os alunos pelo Zoom, e eu falei pro pessoal: eu falei: vocês querem que a Adriana grave? Vamos fazer isso? Vamos apoiar ela, porque é só falta publicar, né? Porque quem gravou 21 vezes já sabe exatamente o que vai falar ali no vídeo, já tá sabendo como fazer. E dito e feito, e ela foi, publicou esse vídeo, ela gravou de novo, porque ela tinha deletado todos, né? Aí ela gravou mais uma vez e colocou na comunidade. E o pessoal gostou e ficou ótimo o vídeo dela. Eu falei, Adriana do céu, seu primeiro vídeo, se você visse o meu primeiro, lá quando eu comecei, é, a Dental Kids, o canal do YouTube já tem faz uns oito anos, mais ou menos, né? Foi quando eu gravei meu primeiro vídeo, sete, oito anos atrás. E eu nem olhava para a câmera direito do celular. Então, tem que fazer, tem que começar. Se eu tivesse buscado a perfeição lá atrás, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Se eu tivesse parado lá atrás no meu primeiro vídeo, talvez não estivesse aqui falando com vocês. Então, precisa fazer.